E aí Clanshell Dunk de novo, hoje a gente tá voltando com Hollow Knight. Estou atendendo a uma sugestão que fizeram. Jogar Glassou ou é, assim que tomar um dano é encerrar o vídeo. Né? Isso parece que é uma moda, uma modinha, vamos, vamos compactuar com isso. Então vamos lá, assim que a gente tomar um dano, acaba o vídeo. De uma vez? Pode ser. Eu tenho muita dificuldade em não tomar dano, muita mesmo, eu morro para espinho, para qualquer coisa, eu normalmente nem me importo o que está acontecendo assim, assim, eu só vou seguindo e a hora que precisar recarregar, eu recarrego, assim, bem desleixado mesmo, ainda é mais esses negócios caindo. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, chegar aí em Allonest Sem tomar dano é, Isso aqui já vai ser muita exigência para mim Bem Um pequeno trecho Com sucesso Uh, eu vou evitar maiores dores de cabeça Como por exemplo pegar um amuleto, não tem necessidade disso porque a gente sabe que não vai durar muito Sabiam que se batesse para frente quando você usa o dano para cima você anula o ricochete que te empurra para trás né? Ó. A gente usa bastante. Pegamos é? a Dirt Mount. Milagre. Vou falar aqui com o Heather mesmo, a gente sabendo que ele... ele sempre fala a mesma coisa, mas. Tem que dar uma atenção para ele. Ele é sempre amigável. Durante todo o jogo só ajuda a gente. Tudo bem. A gente já tem um desafio aí pela frente. E é descer esse poço. Ai ah, minha nossa! Ai ah, minha nossa! Deu certo, deu certo! pegar mais umas mais umas uns gels um pouco mais pelo menos para ter o mapa na verdade a gente não precisa do mapa né sei muito bem onde a gente tem nada. guia Vamos conversar com o Cornifer também, que ele ajuda tanto, gente, não dá para ignorá-lo, né? Tá. Uh -huh. Uh -huh. Muito bem, muito acima da média, aqui já é uma área que a gente vai ter que lutar e controlar Outro um grupo de insetos ainda não acabou, acabou oh, conseguimos passar. Achei que ia ter dificuldade aqui, muita calma. Tá indo, tá indo. A gente chega até o campeão? Eu queria muito chegar no campeão. Não podemos errar o timing. Vixe, olha isso. Tá. E agora? A estação é para cima, então o campeão é para cima. Com certeza é aqui. Já nos aproximamos. Aqui tem aquele bichão, a gente vai contornar ele. Tudo bem? oi uh. não sei se vocês sabem como esse vídeo, esses vídeos funcionam, mas quando, a, quando eu digo acabar o vídeo é acabar mesmo instantaneamente praticamente Faz tanto tempo que eu não enfrento ele assim por, por muito tempo que eu nem, nem lembrava que ele, ele tinha esse pulo com dano ah!